Bem-vindos, guerreiros, ao Cast. Indica! Como eu falei, galera, esse aqui vai ser o primeiro episódio aí do nosso Cast que indica para indicarmos séries ou até mesmo filmes de tokusatsu ou coisas referentes a tokusatsu para expandir mais o conhecimento, trazer um pouco aí do pessoal conhecer mais as séries um pouco da nossa paixão nossos motivos de gostar da série, o que atraiu as curiosidades das séries e é muito vai ser muito interessante aí essa proposta que eu estou trazendo tá? então vamos aí, eu sou Al Gaboni né? idealizador do projeto Renshincast e vamos começar aí com Ultraman Dyna, eu vou indicar o meu Henshincast hoje é Ultraman Dyna Que é a 13ª série da o, do período Ultraman Já começando lá com o período Heisei Ele é uma série que é uma sequência direta do Ultraman Tiga Ou seja, depois da série do Ultraman Tiga Ele é uma continuação praticamente é... Nós temos aí um elenco muito bom do, do Ultraman Dyna Que o principal aí, o nome é o Shinazuka, que é o nosso Ta Takeshi Tsuruno, que está fazendo a música do Zenkaiger, para quem gosta de curiosidades, né? E a gente tem vários convidados, como o Takeshi que é o Takanori Kikuchi, o Maruabe, o Hiroshi Kuji, que é o Locutor, né? Dina. Vários chamem Daina, que é os Guerreiros da Luz. Esse filme já passou no canal da Tsuburaya. Ultra Mantiga, Ultraman Dino e Ultraman Gaia em Hyperspace. Mega Batalha na Galáxia Ultra, onde aparece o a primeira aparição do Zero, né? Note aqui. E eu vou explicar um pouco porque é uma das séries ultras que eu mais me apaixonei. Uh, no ano de 2019, sete anos após o episódio final do Ultra a TPC avançou para a Terra e criou uma nova equipe chamada Super Guts. Antigamente era Guts, agora são Super Guts Porque eles já estão dominando praticamente o espaço Os humanos começaram a terraformar Marte Ou seja, colocaram a habitar Marte E outros planetas no que é conhecido como a Era da Neo-Fronteira Vocês vão ouvir muito isso na, na série Um dia a Neo-Frontier é atacada por uma raça alienígena conhecida como as Esferas Shinazuka recebeu de se juntar a Super Guts e está treinando manobras acima da terra-atmosfera. Quando ele e seus camaradas são atacados, ele prova seu valor em batalha e pode se defender contra as do piloto o Mimura. No entanto, sua nave é danificada e ele ejeta. Após que ele encontra luz brilhante, é então que um novo gigante de luz se funde como... com o um confuso Shin, salvando a sua vida quando as esferas entram na atmosfera de Marte e se fundem com as rochas marcianas para formar monstros. Shin novamente participa da batalha, né? o Azuka, que é o Azuka, agora é equipado com um misterioso dispositivo conhecido como refresher Após o novo ataque da esfera, o Shin de repente se transforma em gigante colossal e consegue proteger Marte de um grupo de monstros enviados pelas esferas. Os membros da Super Guts rapidamente percebem esse ser gigante não é Ultraman Tiga, mas um novo gigante de luz, Ultraman Dyna. E a gente tem a parte do arco final, tá? Faz uma referência. Eu não vou querer dar spoilers, mas eu já vou colocar aqui essa parte do arco final. O arco final da história, ele é bastante sombrio. Ele entra em contraste com o resto da série do Ultraman Dyna. Shin, aparentemente, ele sacrifica a vida dele pra salvar a Terra de Gra Gramps, Gramp acho que esse é o nome. E a... E a forma, formam o tamanho de um planeta de esferas Ele foi visto pela última vez se reunindo com seu pai E desaparecendo, os dois decidiram continuar, continuar viajando entre as dimensões 11 anos depois, após o fim da série, ele aparece na Mega Batalha Então, tipo, é, o universo Ultra ele se conecta, né? Ele começa a se conectar legal, assim, entre as séries e tudo Tanto é que o Zero se conecta com o Nexus a gente tem um total de 51 episódios, galera. Ultraman Dyna. Ele é bem. Bem divertido. Ele tem a parte de drama dele. Ele é divertido. Vocês pegam um monte de referência aí de, de várias séries Ultraman. Vários. <coughs> plots. E vocês acabam gostando E acabam se gostando bastante. Por quê? Uh, você vê uma, uma característica diferente no Daina. O Tigre tinha muito drama. O Daina a gente já tem aqui um pouco de alívio cômico. A gente já tem um. Um bichinho mascote que a gente não tinha no Tiga. E, e a gente vê um comportamento de um Ultraman que ele é. O Azuka ele é meio revoltado na série, tá? Ele é totalmente revoltado. Ele tem um bom coração, mas é que ele é irritado. Ele é aquele garoto rebelde. Então, às vezes ele precisa de um controle, ele se ferra muito na série também, ele já ficou preso várias vezes na série. Mas ele vai melhorando bastante o seu comportamento adiante. É, vai acontecendo coisas com ele que ele vai melhorando muito o seu comportamento. E ele é um. Ele é um Ultra que você vê que ele se sacrifica pra caramba. Ele toma golpe, ele bate, tudo. E eu gosto do episódio. Eu não lembro o nome do episódio. Ah, sim, tá aqui. É o 31, lutar Daina vs Daina. Que tem um, fe... um fake Dyna que a gente chama, né? Ele só vem pra terra pra lutar com ele. Aí ele faz todo um campo, tudo. E você vê que a menina, o pessoal começa a torcer pro Dyna no final. Depois cobre quem é para dar uma ajuda E nisso, o, o Dyna Tem um grande poder Tem uma grande Você vê um, uma grande simpatia dele O sacrifício, tanto é que ele se joga Na frente do povo para tomar o raio E é muito bom A série, ela consiste em falar em confiança Ela consiste em falar Ter Paciência nas coisas uh, a arrogância dos seres humanos às vezes os seres humanos são muito arrogantes não, não entendem querem tudo destruir destruir caju e o Daina né, já começa nessa parte de proteger cajus também que tem muito forte gaia em cosmos né eles utilizaram esse esse plot bast bastante esse plot né então tem toda essa esse, essa lição tudo uh, eu falo de sonhos também, que o sonho do Dyna era poder voar tudo, superar seu pai, uh, a humanidade conquistando as coisas, evoluindo também. Cara, é uma série muito boa de ser assistida. É uma série muito legal de ser assistida. E, como eu falei, ela tem bastante curiosidades, ela tem bastante... Tem bastante entretenimento. Uh, quem gosta de uma série de ficção científica também vai se. Vai ver aí Contra a na uma coisa muito boa também. Vai adorar assistir. Os efeitos são da época. Como é essa série de 90. Tá, tá, 97. Ela foi. Entrou em dia 5 de setembro. No dia. <coughs> Ela foi a 5 de setembro né, de 97 e encerra dia 28 de agosto de 98, né? No programa chamado TV Tokusatsu Japonês. Então, como eu falei, ela é uma série aí que o pessoal lá do Japão e muitos outros lugares gostam muito. Tigdain, assim, as três trilogias, o pessoal é, parece que tem um carinho muito especial. Lembrando que a gente tem Dain aí, o retorno da equipe da Guts. Só não tem o Tiga, né? Que é o, da o Daigo aparece, mas não aparece ultramente Tiga na série. Mas você tem o retorno da equipe da Guts. Tanto é que no final você tem o Brave Lover. Brave Lover Tiga, né? para esse episódio em especial, né? E é assim, galera. Uh... Quem puder dar uma assistida. Tem os principais, principais sites aí para vocês verem, né? Para assistir. Acho, quem sabe o canal da Tsuburaya Libere, que eu tenho certeza que eles liberam, né? Antiga, então. Aí vocês veem referência do Daina, do né? Como eu falei. Em muitas séries outras aí. A Z teve essa referência também, porque. Ele funde com os três, com os três ultras da, da era Heisei, né, fazendo a Gama Future, e eles aparecem. Então, ele é uma série que vale a pena ser assistida, é uma série que vocês vão gostar novamente. E a gente vem e um que indica é hoje Ultraman Dynan. Galera, muito obrigado para quem gostou aí, dá seu like, dá o um sininho. Uh, que, vira a marca, que a gente vai saber se vocês querem mais do Ringing Cast Indica. Logo, logo outros membros vão trazer aqui, assim como eu, mais séries que assistiram para indicar. E tem o nosso Ringing Cast normal. Lembrando que estamos nas principais plataformas YouTube, Spotify, a gente tem rede social no Facebook brevemente Instagram e Twitter, tá? Eu não sei mexer no Twitter, mas breve, breve. E se você gosta de uma gameplay de Tokusatsu, eu estou lá no, na Twitch, no Play, beleza? Muito obrigado, pessoal. Quem escutou até o final, agradeço aí o seu carinho e desejamos aí uma excelente semana para vocês. Boa tarde.